Olá! O vídeo de hoje vai ser um suposto unboxing de umas peças que chegaram para o meu novo projeto e por isso vai ser um vídeo muito curto. Como estão a ver, eu já abri aqui a encomenda. Como veem, é frágil. Só tenho aqui a mão a tapar a minha morada. Ora, aqui dentro vem... Ora, motores, 4 hélices pretas de 3 pás, 4 hélices brancas e azuis de 3 pás, 4 hélices de 2 pás. Ora, hélices de 7 polegadas, onde estas vermelhas têm aqui este design, que é para minimizar o ruído que elas provocam quando estão a funcionar. Depois tenho aqui estas pretas, também são simples de 7 polegadas, 3 pás. E tenho estas aqui que são mais fortes, são mais grossas, mais resistentes, também de 7 polegadas e de 3 pás. E estes motores quais são? Motores da Race Star, de 1600 KV com o tamanho deles 2207S. São os Racing Edition e é o Fire Edition. Também existe uma edição de 2300 KVs. O ponto negativo que eu vejo aqui nestes motores é eles todos terem a porca para o mesmo sítio. É a desvantagem porque a gente vai ter que apertar mais um bocadinho para isto não desapertar. Mas também lembrando que aqueles motores antigos, aqueles amarelos que depois tinha aqui um pino que apertavam, eles nem sequer tinham rosca e aquilo funcionava bem. A vantagem também é que, se queimarmos algum motor, basta comprar um igual e colocar em qualquer parte do drone. Não precisa ser os de cabeça vermelha ou os de cabeça preta. Estes como todos são de cabeça vermelha. Dão em qualquer lado. Depois só temos que acertar a posição da rotação em cada ponto no drone. Ver se as hélices se encaixam aqui nestes motores. Ora, as pretas encaixam, encaixam, precisamos fazer um bocadinho de força. Estas até encaixam melhor. Ora, estas aqui encaixam aqui também muito bem. Tem ali aquele ponto redondo para minimizar o som. 7 polegadas. Agora é começar a esperar que o material todo chegue para montar o drone de 7 polegadas. Este é um drone impresso. Como veem aqui já está todo montado. Onde depois futuramente vai levar estes motores. Onde só estão aqui com estes motores do Racing porque estão a ser testados. Onde encaixam aqui as hélices todas bem, só para testar a ver se isto está a passar aqui no sítio. Convém está a chegar um material aqui para a nova série do canal. Para já o que eu posso falar sobre os motores e com as hélices é que esteticamente estão com um bom acabamento. Os freios que eles trazem são mais resistentes do que estes motores. O veio do motor também é oco, este também é bom, faz com que ele fique mais leve. que eu posso dizer são bonitos. Tem um bom acabamento e agora preciso de montá-los, testar a ver se eles funcionam bem. O peso de cada motor é de 36 gramas. Estarem com o mesmo peso quer dizer que houve algum cuidado, isso também é um bom sinal. É daquelas marcas que a gente pode hum, ter alguma confiança e que, para quem está a começar com drones, usar material deles, que eles têm um material razoável. Pelo menos com a minha experiência aqui no canal, tenho drones montados com os motores desta marca. que São motores de entrada, mas são motores que ainda se consegue confiar. Já agora vamos aqui ver quanto é que pesa as hélices. Estas pretas pesam 7 polegadas. Ora, estamos aqui a ver que o peso também entre eles está bastante equilibrado, entre as hélices e os motores, que não há grandes variações. Isso é sempre bom um sinal, quer dizer que as coisas são feitas com algum cuidado. Desde já, agradeço-vos por estarem a assistir aqui até ao final. Se gostaste do vídeo, demonstra, compartilha com os teus amigos e se não for subscrito, é só subscrever e assim ajudas o canal a crescer. E vemos-nos num próximo vídeo e até já!